Se o Pérez resolvesse engraçar, Eve, for para o embate, causar realmente uma cisânia na Red Bull, o emprego do Pérez está em risco? Tá. Eu acho sim. Embora ele tenha né, contrato e, e seja um contrato mais especial, porque ele também leva patrocinadores e tudo mais para a equipe, leva um aporte financeiro né, que, que sempre acompanhou a carreira do, do Pérez, mesmo assim é... Eu acho que ele coloca em risco sim a, a, essa, essa posição dele. E seria muito bom para o campeonato, né? Pelo menos ter uma intriga ali na, dentro da, da garagem da, da Red Bull, assim. Isso seria, seria muito bom para o momento do campeonato, mas assim, é, eu, eu tô com assim, eu confio muito pouco na, na possibilidade do, do, do Pérez, porque ele tem que preencher uma lacuna que ele não tem, né? Que ele nunca mostrou, então, assim, ele vai ter que se reinventar ali, mas é, é isso, né? É, se ele conseguir fazer isso, seria interessantíssimo para o campeonato, e sim. Coloca a sua posição em risco e também a sua, é, em como a equipe vai vê-lo ali. Mas seria interessantíssimo ver o comportamento da Red Bull numa situação dessa.